Eis a melhor receita para um romance policial. O detetive nunca deve saber mais que o leitor. O arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter. Quanto mais velha ela fica, mais interesse ele tem por ela. Eu gosto de viver, já me senti ferozmente, desesperadamente, agudamente feliz, dilacerada pelo sofrimento, mas através de tudo ainda sei, com absoluta certeza, que estar viva é sensacional. A essência da vida é andar para a frente, sem possibilidade de fazer ou intentar marcha atrás. Na realidade, a vida é uma rua de sentido único. O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece lei ou piedade, ele ousa todas as coisas e extermina sem remorso tudo o que ficar em seu caminho. Não há nada mais empolgante neste mundo, eu acho, que ter uma criança que é sua e que ao mesmo tempo é uma estranha. O segredo de seguir em frente é começar a trabalhar. Gosto de viver. Algumas vezes me sinto muito desesperadamente, loucamente miserável, atormentada pela aflição, mas mesmo diante disso tudo, eu compreendo que estar viva é uma coisa grandiosa. A melhor hora para planejar um livro é enquanto lava-se a louça. Fomos deixados com o sentimento horrível de que a guerra nada resolveu. Que ganhar uma guerra é tão desastroso quanto perder. Espero que tenha gostado, e se gostou, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para que possamos crescer e trazer mais conteúdos relevantes para a sua vida. Até o próximo vídeo!